que eu descobri que teve uma atualização no GTA é, 3 né gente aquele navio antigo e os navios estão muito melhores tá é. tudo em 4 pá agora a Rockstar acabou de atualizar o jogo então é isso galera eu vou te mostrar que é do jogo vocês podem ver de dia, né? De Dark né? Tem o Polo de Spit. Vocês estão vendo, né? E agora com o mod e vou Isso aqui, gente, não é mod, tá? Não é mod. E, opções, e agora dá pra ser até o... Um, o... Um, né? E dá pra ser o... Um Fred, né? Fred Azul né? Que o amor né? O Fred Azul E a física do jogo é muito boa E vai até a gente Não sei porquê. E eu acho que dá pra ser um play, né? Aquele lá... Eu não sei qual que é, mas acho que Não estou achando ele. Meu o Eu acho que é esse aqui. Aqui olha aqui, ó. O né? Esse E agora, ó. A é muito melhorada. Melhorou Esse foi o vídeo galera Se vocês quiserem atualizar o link vai estar na descrição <risos>